Esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu O primeiro é este Ouve, ó Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus, muito bem mestre. Na verdade, é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força e amar o próximo como a si mesmo. É melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da Salvação, Glória a Deus. irmão, irmã amado, amada, nós fomos criados pelo amor, para o amor, somos convidados a nos deixar mover por esse amor e no último dia da nossa vida, quando estivermos diante de Deus, seremos julgados pelo amor, pelo amor que nós vivemos ou deixamos de viver, assim diz São João da Cruz. Deus não vai perguntar quantas vezes você veio à missa, não vai perguntar a quantidade de vezes que você rezou, muito embora quem ama a Deus tem a necessidade de se alimentar da presença dEle e sabe da importância da missa e sabe que a oração é combustível. Mas tudo isso deve nos encaminhar para uma prática de amor. Deus vai perguntar, você amou? E o amor aqui não pode se reduzir simplesmente ao amor que você tem pelos seus filhos, você que é pai, é mãe, o amor romântico daquela pessoa, da sua vida, seu companheiro, sua parceira, mas o amor que faz com que você olhe para as pessoas e sinta empatia por elas que você sente compaixão que você olha como um igual igual pelo fato de sermos filhos de Deus, portanto irmãos ainda que muito diferentes o amor é o um mandamento excelso, o maior de todos E hoje alguém pergunta para Jesus Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Vejamos bem Nós que recebemos a catequese Sabemos que é amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a si mesmo Mas naquela época os dez mandamentos haviam sofrido uma, um acréscimo, digamos assim, com tantos outros preceitos e observações que os judeus foram, acre, foram somando a lei de Deus, a ponto de resultar em 613, imagine só, quem Seria capaz de decorar 613 observações sobre a lei de Moisés. Seria impossível decorar tudo isso, não é mesmo? Mas o Senhor espera que nós internalizemos a lei maior. Por isso que Ele resume os mandamentos em dois que são inseparáveis e se tornam um só. E aí está a verdadeira arte de decorar, ter esse mandamento decor, decorar não quer dizer simplesmente memorizar, aqui na Sagrada Escritura, dentro desse contexto é mais do que isso, não é apenas uma adesão intelectual, decor quer dizer decoração. É gravar no coração É internalizar Há muitos hábitos na tua vida Que você já internalizou Algumas habilidades, não é mesmo? Tem coisas que você nem pensa para fazer Algumas até automaticamente você vai fazendo Porque aquilo já, já faz parte, não é? Da sua rotina Mas esse ter decor é muito mais do que fazer alguma coisa de maneira mecânica. De coração, acolher esse mandamento quer dizer, permitir que ele esteja dentro de nós, de forma que ele se torne natural nas nossas atitudes. Mas nem sempre nós agimos com tanta naturalidade assim na fé. Há momentos em que nós precisamos ser relembrados daquilo que é mais importante. É por isso que a resposta de Jesus é uma recordação daquilo que os judeus já sabiam, mas eles haviam perdido de vista. Jesus cita Deuteronômio, o Shema Israel, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, com toda a tua inteligência, com todas as tuas forças. E Jesus cita depois, Levítico, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus não disse nada de novo. Isso já estava na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento. A novidade que Jesus traz é justamente viver esse amor em plenitude. As pessoas haviam perdido a referência de qual era o mandamento verdadeiro. Alguns acreditavam que o maior mandamento era guardar o sábado que agora para nós cristãos é guardar domingos e festas, não é? Guardar o sábado, porque o sábado era o dia sagrado do descanso, e eles acreditavam assim, bom, se no Gênesis está escrito que até mesmo Deus descansou, então esse é o maior mandamento, e em razão disso eles deixavam até mesmo de fazer a caridade no dia de sábado, distorceram completamente o mandamento. Jesus mostra que é o amor que rege a todos os mandamentos. A ponto de Santo Agostinho dizer assim, ame e faça o que você quiser. Fazer o que você quiser não quer dizer que está tudo liberado. Antes disso, ame. O que eu faço é por amor ou é por obsessão? O que eu sinto é amor? Ou é desejo de posse? Eu estou sendo impulsionado pelo amor ou pela carência? Hoje a palavra amor está banalizada, não é verdade? Ela é cantada, ela é dita de qualquer forma, como se fosse apenas um sentimento. O sentimento é importante sem dúvida nenhuma mas ele também depois se abranda, ele dura um pouco mais que a emoção, mas chega uma hora em que ele também assenta. E tem pessoas que estão sempre em busca de emoções, de sentimentos, não é? e nunca conseguem se preencher. Na verdade, nós temos necessidade de amor, que vai além do sentimento, porque o amor é prática, o amor é decisão. Existem momentos na tua vida em que você vai ter que decidir por amar ou não Ainda que talvez você não sinta Nós estamos numa sociedade, numa época em que as pessoas Às vezes elas se deixam levar apenas por aquilo que elas sentem E daí elas não conseguem se deixar amar verdadeiramente E não conseguem também amar as outras pessoas Porque os sentimentos também podem ir e vir e podem depois ir novamente, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. A própria cruz nos mostra. esse instrumento, que era instrumento de morte, se tornou instrumento de salvação. Uma haste voltada para o alto, que aponta para o céu. O amor a Deus sobre todas as coisas uma outra haste horizontal, cujos braços nos apontam para o horizonte, para a frente, para as pessoas que estão diante de nós, o amor ao próximo. Não há como dizer que você ama a Deus, se você é incapaz de amar as pessoas. Talvez nós tenhamos criado um Deus a nossa imagem e semelhança, e não sustentamos essa verdade de que foi Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Quando eu construo um Deus que me convém, um Deus a minha maneira, do meu jeito. E hoje em dia tem muita gente criando uma religião própria, não é? Com seus próprios conceitos e tudo mais. E é tudo muito relativo e ao mesmo tempo tão vazio se eu amo a Deus ou digo amá-lo, mas se eu sou incapaz de agir com solidariedade, de perdoar, de olhar para o outro como meu irmão, esse amor é infrutífero, o amor que eu digo ter por Deus. Por outro lado, se eu digo que eu amo as pessoas, mas eu não me nutro, Desta fonte de onde jorra o amor. Que é o próprio Deus. Esse meu amor pode ser muito imperfeito. E daí que a gente confunde amor com ciúmes. A gente confunde amor com apego. A gente confunde amor com tantas outras coisas. O amor liberta. O amor compromete. E ajuda o outro a se comprometer. O amor Muitas das vezes Se apresenta como um risco Sabe por quê? Porque se você amar de verdade Você também Em alguns momentos vai dizer coisas Que vão surtir Uma reação em algumas pessoas Que não seja aquela que você deseja É mais fácil às vezes ser bonzinho Com o outro Ou não ser tão sincero assim Com medo de perder o outro Mas isso não é amor o amor verdadeiro é aquele que vai acolher sim, aquele que vai buscar compreender, mas é aquele que vai alertar, é aquele que vai corrigir na fé, amar como Deus nos amou. Jesus sabe muito bem que nós temos dificuldade de amar ao próximo como a nós mesmos, porque muitos de nós não nos amamos o suficiente tem gente que não se ama porque não se aceita, porque não se perdoa, porque não cuida de si mesmo. Como é que vai amar o outro? Como é que vai liberar, não é, aquele sentimento soltado, ressentimento, perdoar o outro? Como é que vai cuidar das outras pessoas de verdade? Ah, mas eu cuido de todo mundo, esqueço de mim mesmo. Ah, então você não está cuidando realmente dos outros, não é? Você talvez está tentando inconscientemente se auto afirmar como se você precisasse que os outros precisem de você e no fundo existe um desejo de retribuição de que as pessoas reconheçam isso e na hora que eu precisar elas façam algo por mim. Ah, mas não é justo isso. Mas o amor, meu irmão, minha irmã, é gratuito. Quando você amar, você pode despertar o melhor nas pessoas mas em outros instantes você vai amar e você não vai ter a retribuição. E aí que está o verdadeiro amor. Eu não amo você porque você é bom. Eu não amo você porque você merece. Eu amo porque eu reconheço que você é um ser no qual habita o sagrado. E por isso que em alguns momentos eu me esforço por te amar. Não basta apenas nos tempos de hoje... Amar o próximo como a si mesmo É preciso amar como Jesus amou Por isso que o Senhor fala Além de dizer-nos Que é preciso amar a Deus sobre tudo E amar ao próximo como a ti mesmo Ele diz assim também Amai-vos, amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Ele é a referência É Ele que nos ensina o verdadeiro amor Meu amado irmão, minha amada irmã você não conseguirá amar as pessoas, você desistirá facilmente, você vai se cansar, se frustrar, e seja lá mais o que for, se você antes não se preencher do amor de Deus. Nós precisamos primeiramente nos deixar amar por Deus, e daí sim nós vamos tentar retribuir esse amor a Ele, corresponder esse amor. Porque Deus que nos amou por primeiro. E quando eu faço a experiência de me deixar amar por Deus, simplesmente permitir que Ele demonstre o seu amor, eu sinto a necessidade de que outros também façam essa experiência. E é um amor tão grande que não cabe dentro de mim. Por isso que é um amor que eu não consigo guardar só para mim. É um amor que eu preciso comunicar. É um amor que eu preciso espalhar. E aí está o verdadeiro amor a Deus, de forma concreta, agindo. De que valeria se nós chorássemos e nos emocionássemos ao ver o sacrifício de Cristo na cruz e fôssemos insensíveis a irmãos que estão pegando comida em caminhões de lixo. Aliás... Essa não é uma novidade, não é? Porque irmãos em condição de rua, revirando latas de lixo como animais, isso já existe há muito tempo. Mas quando com as redes sociais ou no agravamento não é? de algumas realidades que já existiam, mas agora na pandemia vem à tona com mais visibilidade, nós vemos o que está acontecendo com muitas pessoas se nós formos insensíveis a elas, nós devemos perguntar, nós estamos amando realmente o outro? O amor a Deus sempre vai nos remeter ao amor ao próximo. Busque a Deus. E saiba que a forma de demonstrar o amor por Ele está justamente naquele que está à sua frente. Quando você buscar a Deus, lembre-se desse movimento de sese de subida Como aquela Haste vertical da cruz Mas nesse caminho depois Você vai se deparar com as pessoas E aí que estará a verdadeira Prova do teu amor a Deus Amemos ao Senhor Com todo o nosso ser Nos esforcemos portanto Por exercitar Esse amor ao próximo Que é a manifestação do nosso amor A Deus Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.